O uso perfeito de um saco de confeitar e os diferentes tipos de bicos é essencial no mundo da confeitaria. Se você ainda não aprendeu as técnicas de tubulação, você hoje deve prestar muita atenção em todas as lições e dicas que estarei mostrando. Olá, eu sou o Carlos Salgado e neste tutorial vamos aprender as técnicas e dicas de tubulação e decoração. Sem dúvida, uma boa apresentação abre o apetite, por isso uma sobremesa ao bolo tem que ficar muito bem apresentado. Em muitas ocasiões, decorações simples, mas perfeitas, fazem uma grande diferença. Usar o saco de confeitar e os diferentes tipos de bicos pode parecer um desafio difícil de superar, mas seguindo todos os passos que darei aqui, você verá como poderá adquirir habilidades suficientes para começar a criar bolos e sobremesas como os que você vê em revistas ou redes sociais. Então, vamos começar! Primeiro, você deve ter um rolo de sacos de confeitar descartáveis. Você também deve ter um conjunto básico de bicos de confeitar. Os mais comuns são os bicos redondos ou perlém, e os bicos de estrela. Os bicos de estrela têm dois tipos, os abertos e os fechados. Depois temos aqueles bicos de pastelaria mais avançados ou profissionais como o de serra, o sangonoré e o montblanc. Para os iniciantes, sugiro que a melhor maneira de começar é usando o bico redondo. Agora vou explicar a maneira correta de rechear um saco de confeitar. Primeiro, insira o bico de confeitar. Insira parte do saco de confeitar no bico. Isso é para evitar que o conteúdo saia do saco no momento do enchimento. Agora corte o excesso. Use sua mão como apoio. A parte mais larga do saco cobrirá as costas da sua mão. Não encha o saco de confeitar mais de 75%. Se você tiver saco de confeitar suficiente, faça um nó. Caso contrário, use um pouco de papel filme. Você também pode usar um pote como suporte para o saco de confeitar, e aqui você tem o saco de confeitar pronto para usar. Então vamos começar com os bicos redondos. Primeiro, para adquirir uma boa técnica, é preciso praticar as linhas retas. Mantenha a pressão e pare quando terminar. Você pode parar e imediatamente fazer um movimento de pulso. Uma vez que você consiga fazer linhas suaves, sem cortes ou diferenças de espessura, você estará pronto para praticar com outros tipos de bicos. Por exemplo, você pode fazer pontos ou veixos. Pressione, pare e solte. Levante o soco de confeitar ou soltar para fazer um pico. Vamos olhar mais de perto. Você pode fazer esse tipo de coração, perfeita para cobrir um bolo com merengue. Além disso, você pode parar com o um movimento de pulso e obterá semiesferas. Ideal para fazer profiteroles ou algum tipo de bolacha em merengue. Você também pode usar essa técnica. Coloque a ponta a 45 graus. Pressione, pare e solte em direção ao tabuleiro. Aqui você pode ver o resultado. Faça espirais perfeitas para bolas. Ordem de moinhas perfeitos para cupcakes. Corações, zigzags, a criatividade não tem limites. Agora vamos dar uma olhada nos bicos de estrela. Aqui você pode aplicar as mesmas técnicas que usou com os bicos redondos. Pressione, pare, solte. Linhas retas perfeitas para doces. Beijinhos ou rosetas. Você pode ver aqui diferentes decorações para cupcakes. E aqui várias decorações para bolas. Depois de obter habilidades suficientes para decorar com bicos redondos e da estrela, você pode começar a criar ou decorar com outros tipos de bicos de pastelaria, por exemplo, os planos. Com essas dicas de confeitaria, você pode fazer esse tipo de desenhos simples, mais chamativos. Tubule com uma borda maior apontando para a base e depois faça esse tipo de zig -zag. Você pode obter esse tipo de ondas. Faça espirais usando um suporte de bola giratória. Trabalhe com esse bico de serra e faça essas ondas. Trabalhe com o bico a 45 graus e como um pêndulo. Você também pode fazer essa decoração de sexta clássica. Aqui você pode ver esses bicos especiais de pastelaria, como o Saint Honoré, cujo nome vem do bolo Sangonoré. Esse bolo tem esse design clássico de espiga. Trabalhe com o bico a 45 graus, avance um pouco e pressione depois pare e solte muito rapidamente. Você pode tubular também essa espiral falsa ou até mesmo de diferentes. Aqui dou-lhe uma dica. A forma do bico de sangue Honoré também pode ser conseguida cortando a ponta do saco de confeiteiro na diagonal. Aqui você pode ver Você também tem o bico do Mont Blanc, cujo nome vem da sobremesa do Mont Blanc. Você pode fazer esparguete ou criar esse efeito de grama. E por último, mas não menos importante, temos esse bico que é usado na maioria das vezes para fazer pétalos. Você pode usá-lo para fazer decorações bem originais. Não aceite e comece a praticar com o saco de confeitar. Você pode usar purê de batatas instantâneo ou chantilly. Lembre-se de começar com os bicos redondos fazendo linhas retas. Você poderá trabalhar com bicos de pastelaria mais complexos e de designs muito originais. Lembre-se que todos os vídeos possuem uma versão em português, inglês e espanhol. Se você gostou desse vídeo, por favor, meta like. E se você gosta do meu conteúdo, inscreva-se para mais aulas de confeitaria. Obrigado por se sentar amém e até a próxima